15% da meta, então eu tenho que dar mais gás. O cara já vê isso. Então, ele consegue se autogerir muito melhor do que se ele tem uma meta que não consegue nem saber qual é o número que ele já fez, qual é o número que ele tem que atingir, qual percentual. Ele não consegue se autogerir, então ele vai tocando o dia a dia. Daí ele não bota mais gás, Pra, porque ele sabe que ele está mais distante. né? E só Sim. fazendo um corte, nisso, né? depois você volta para o eixo. Claro, claro. Quando você faz essa análise do custo do setor versus o faturamento, fica muito exposto quando um setor está inchado. Sim. Sim. Você bate o olho, você sabe qual setor da sua empresa está inchado com base em quanto ele corresponde ao faturamento gerado pela empresa. E aí você vê que a tua mão de obra direta está, sei lá, 30%, a indireta está 70%. Isso. Ou seja, você está vendendo muito, por exemplo, se o comercial estiver na indireta, só que você está entregando pouco, porque você tem pouca gente para entregar. É isso aí. É. é mais fácil, sabe? Você ter um olhar para isso. Você bate o olho e você enxerga. É isso aí. Boa. É. E, enfim, funciona, funciona bem. Eu tô nesse modelo que eu tenho lá desde 2011, a gente já teve pessoas que passaram por lá tentando mudar o processo, mas quando olhava falaram, não, deixa, deixa como está esse processo, porque tem um outro detalhe, né? Se o vendedor ganha pela média e ele construiu uma carteira, que vantagem ele tem de sair de lá? Sim. Sim. Lógico. Né? Se ele sair de lá, ele perde tudo que ele construiu. Sim. Porque a comissão do que ele está plantando agora, ele vai receber em 12 meses. Percebe? Porque se é pela média, ele vai receber em 12 vezes aquela comissão. Sim. Na verdade, você vai pagar a comissão dele daquela venda, mais o salário fixo, o fixo barra variável dele. Uhum. É que... Então, você tem uma composição de três salários. Você tem um salário fixo fixo, o fixo variável e o variável, que é a comissão. Isso. A comissão ele está recebendo em uma vez só, mas aquele fixo variável, de fato, está puxando a venda é que ele média. fez. Mas como assim? Como é que você paga a comissão pela média? Também é pela média. Então, Porque tá, tá certo isso. Você tem o fixo, fixo o fixo variável, que é a média que pode incrementar dos no fixo dos últimos 12 meses, uhum. e tem a comissão. Que também é por 12 meses. Mas por quê? Eu vou lá e fecho um projeto de 100 mil reais. Mas é por a conta comiss... da recorrência. Não. não necessariamente. Assim, se ele vendeu 100 mil reais, o primeiro ano é o ano mais complexo dessa conta, né? Porque o primeiro ano não tem média. Tá, Concorda? mas digamos que eu fui lá e comprei já... 100 mil reais. Digamos que a comissão seja 10%, para a gente botar o um número redondo. Okay. Né? E daí eu tenho, ou melhor, 12%, para ficar 12 mil. Então o vendedor tem 12 mil para receber. Ele recebe como esses 12 mil? Ele vai receber em 12 vezes. tá ele vai receber em 12 vezes. Por quê? Porque é pela média. Então, se eu pegar esse 100 mil e dividir ele, óbvio que vai ter que ter mais, mais recorrência. Mas se eu tivesse só 100 mil faturado no ano, aí a média é de 100 mil. É, Entendeu? não, mas a, digamos que eu venda 100 mil por mês. Então, então, você, então, tem, então você tem 1 milhão e 200 no ano. 1, 200 no ano, sim. É por essa média que eu vou te pagar a comissão. Então, eu vou fazer a média disso, eu te pago, neste caso. Mas a média 3%, paga 3%. todo mês? Todo mês. Tá. Todo mês. Então, você paga a comissão pela média do que ele vendeu nos últimos 12 meses. Isso aí. Entendi. Então, não é que ele vai receber em 12 meses para frente aqueles 100 mil. Porque se ele vendeu 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil e 100 mil, ele não vai receber 12 mil naquele mês. Ele vai receber a média dos 12 meses de venda. É isso. Entendi. Entendeu? Tá bom. É isso. Então, assim, isso dá mais estabilidade para o consultor. Porque ele sabe quanto vai ganhar. E ele sabe também que, assim... Mês ruim é compensado, é compensado por mês bom. É compensado pelo mês bom. O que arrebenta o cara? Às vezes tem um, um mês que entra uma venda de 800 pau, 800 mil. Cara, um ano depois, você vai ter aquele mês que você vai perder 800 mil. Então, você tem que correr atrás para repor. E não necessariamente ele precisa repor num mês só. Entendi. Entendeu? Porque se em oito meses ele conseguir acrescentar 100 mil a mais em oito meses... No ano, né? No Na ano, do ano, ele repõe aquilo e está tudo bem. Entendi. Entendi. Quer dizer, isso faz com que o vendedor tenha um efeito tamponado, né? para quem é da química, que é um, um efeito de... Ele nunca vai subir tão alto quando ele vende muito, mas nunca vai descer tão baixo quando ele não vende. Então, ele fica com uma média móvel, né? Média sim, sim. móvel numa janela de 12 meses. Então, quer dizer, se de repente teve um resultado incrível, a média móvel só sobe um pouquinho. Mas se teve um resultado horroroso, a média móvel baixa um pouquinho porque ela está sempre pegando a janela dos 12 meses. É. Mas é, é, se você dobrar, por exemplo, de... Ah, vamos usar um meu qualquer aqui. De 2 milhões para 4 milhões, que seria o dobro, o valor que esse vendedor ganha é uma boa grana. É uma boa grana. É uma boa grana mesmo. No o ano? Sal... Não, ele não faz... no mês. No mês, tá. No mês. Isso aqui dá para ir um salário de CEO, cara. Fácil. Mas por que se... Na verdade, aqueles quatro, a comissão dos 4 milhões vão ser diluídos ao longo dos 12 meses. Então, divide 4 milhões por 12 meses. Colocar. Não, eu entendi. Teoricamente, ele dobraria o salário dele. Mas se no mês seguinte ele fizer 2 milhões de novo, aqueles 4 milhões começam começa a diluir. Em um mês, se ele perder 2 milhões em um mês, sim. É, Se ele fizer 2, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 os 4 milhões vão ser é diluídos no Perfeito. resultado anterior Perfeito. e nos resultados futuros. Perfeito. Tá, entendi. Perfeito. Mas tá. você faz a conta, se ele ganhar 5% de comissão de um valor de 400 pau. Tá, 400. 100. Sem, ele vai ganhar 400 mil, 40 mil, ele vai ganhar 20 mil. Tá, entendi. Mais o fixo. Mais o fixo é, dele. Mais o fixo com variável. O fixo, eu tá. olho para ele como se ele tivesse um valor de ação. Então, assim, quatro cotas de, por exemplo, imaginar que fosse quatro cotas de mil reais, tá? Não é esse o número, mas não é só para a gente arredondar. Tá. Vamos imaginar que o mínimo dele fosse isso, quatro cotas de mil reais. Ele sempre vai receber quatro cotas, mas a cada vez que ele ultrapassar lá do valor X de As milhões... essas cotas valem mais. Essas cotas valem mais, entendeu? Tá. Então, eu tenho um vendedor lá que a cota dele vale 5 mil. Tá. Mas se ele começar a vender menos... Aí ah, essas cotas vão diminuindo. Entendi. Isso faz com que o vendedor... Ele, acho que tem dois efeitos aí. Primeiro é, o vendedor, ele começa a ganhar melhor, ele não vai querer voltar e ele sabe que ele não ele não tem a pressão da comissão naquele mês. Uhum. Essa pressão acaba tirando o performance do vendedor porque ele vai querer fechar qualquer custo, uhum. dar desconto. Exato. Cara, vender errado. Vender errado, vender a mãe, né? Tipo, cara, a gente vai te entregar tudo, na verdade, lá na... Na produção, é, o, o negócio é em guiça, né? guiça, vender é uma coisa que não tem. Segundo, que eu vejo também, isso dá pensamento de longo prazo, porque esse cara vai falar, cara, eu vou plantar aqui, todo mês eu vou vender um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, porque daí, daqui a 12 meses eu vou estar com uma média salarial boa e eu só tenho que manter. Então, esse cara começa a pensar no longo prazo. E percebe que ele não pede aumento? E detalhe, você sabe o que eu trouxe para a equipe? Sentimento de justiça. Não existe aquele que trabalha há mais tempo na empresa e ele ganha mais só porque ele está há mais tempo. lá. O cara ganha mais porque ele tem mais venda. Eu concordo. Na verdade, a pessoa nem precisa do aumento, porque oh. como você reajusta o contrato do Sim. cliente, o aumento dele vem com base Exato. no reajuste do contrato do cliente. É que ele vende de novo. Seja... Né? Exato. É, é ele... porque ele renova. Renovou, você vai aplicar um IGPM, é um IPCA, aí. você vai fazer uma nova negociação... E como o, cliente, o, o, o vendedor ganha em cima do contrato do cliente, ele está automaticamente reajustado pelo reajuste Perfeito. do cliente. Ele tá briga para o reajuste, entendeu? Ele briga porque ele quer que ele reajuste aquilo, porque tá aquele reajuste impacta direto. Se ele não reajustar, o salário dele... E ele tem realmente. que segurar o cara, né? É. Se o cliente sair, ele perde aquela pedacinho ali. E traz estabilidade para o custo da área, porque se eventualmente você começa a perder em receita, você também diminui o seu custo. Sim, porque assim como o vendedor não recebe uma bolada num mês e nada no outro... O, o, a área também não tem que pagar uma bolada no mês é, e nada no outro. né? Gera mais estabilidade para a empresa. Sim. Mas eu acredito que esse modelo só funciona porque é uma equipe mais sênior, porque como equipe júnior esse modelo não funcionaria. É, eu acho que assim, pessoas talvez uma geração mais nova, talvez demorariam um pouco para conseguir isso, mais imediatistas, né? Eles querem a coisa, querem... Eu sei porque assim, a gente tem... É... São duas situações, né? Uma equipe mais sênior e o seu ticket médio é um ticket médio um pouco mais alto. Quando a gente vai, de repente, para empresas que têm equipes um pouco mais júniores e um ticket médio um pouco mais baixo, talvez esse modelo não, não se aplicaria. Pode ser, pode ser. Ou, assim, acho que você pode, de repente, começar com um processo desse, entendeu? Porque as pessoas, elas, no começo, elas não conseguem perceber o benefício. Mas depois de um tempo, falam, opa, isso aqui é legal porque, poxa, eu posso assumir um compromisso, cara. Se eu quiser que eu tro trocar de carro, né? Que a gente sabe que carro é um negócio... Pelo menos é, agora voltou, né? Na época de pandemia não fazia diferença. Mas de novo agora, poxa, eu quero trocar de carro. Como é que eu faço para assumir um financiamento? É para garantir que eu vou ter dinheiro para pagar a minha prestação ali. Uhum. É, então, eu acho que independente do negócio, eu acho que vale a pena, de repente, você pensar num desenho desse e trabalhando isso para uma maturidade com o time para ter algo... É, entendi. Entendi, porque isso... Dá mais estabilidade, dá mais previsibilidade, dá um crescimento contínuo. Gera retenção. Gera retenção. E O meu financeiro é sabe exatamente quanto vai custar a área comercial, porque só vai custar mais se tiver receita. Entendeu? Porque quando você pega né, a, a, na linha do tempo lá, então, assim, se no mês seguinte o vendedor vende zero, eu já sei quanto que é o resultado, no outro mês eu sei quanto é o resultado, eu sei quanto é o resultado, entendeu? É para o mês a comissão é, tradicional também ah vendeu a comissão vai ser tanto beleza mas é, isso isso deixa a média móvel mais suave Sim. acho que esse é o ponto né não tem os solavancos né deixa a média móvel mais suave legal entendi e você falou que você tem uma equipe de vendas uma equipe de prospecção você isso, tem os SDRs isso tá e quantos você tem SDRs lá três Três. Três alimentam sete vendedores. É isso. Tá e como bom. que funciona é para um, é isso. mais ou menos, ali, né? É, o hoje... que você exige deles com relação a, assim, quantas ligações, por exemplo, para a gente poder dar um exemplo para a nossa audiência. Quantas ligações dia? que como que, que, ah, como que isso. funciona isso? Primeiro, é isso? outbound ou inbound? Eles recebem leads ou eles prospectam? Não, eles é prospectam. Tá, legal. Recebem então, leads é... também, mas é bem menos, né? A maior parte é realmente eles... É porque vocês vendem para empresas maiores também, isso. né? Aí é o jogo da prospecção, ele é mais efetivo. Tá bom. E você prospectando, isso que a Renata perguntou, qual é a produtividade que eles têm que entregar em termos de ligação, de atendimento, é, então, agendamentos, é, é que... né? Só, só para a gente contextualizar a nossa audiência, a gente está conversando aqui sobre um modelo de vendas de bitubizão, que a gente fala, né? É isso pra aí. Para empresas de grande porte. Médio isso aí. grande. Médio e grande. Médio e grande. Tá. Aí, como é que funciona? Então, é, eu gosto de gente, né? Então, tudo para mim é como é que a gente funciona. Então quando iniciamos o, o processo de prospecção, eu passei a premiar as meninas por volume de ligação. Tá. Qual a efetividade disso? Nada. Nada, porque ela pode ligar para um monte de número. <risos> Só que a partir disso eu criei um teto. Você é capaz de ligar para tantos números? Dois meses depois eu mudei. Né? Então agora não é mais ligação. Agora é você depende fazer um um lead mais quente. Conseguir, de repente, qualificar o lead. Entendi. Então, você foi mudando o incentivo para mudar a maneira como ela fazia o trabalho dela. Para achar o teto. Ah. Uma vez que eu achei o teto, eu defini a meta, entendeu? Aí, a partir disso, a gente passou a ter um volume aproximado de agendamento perto de 50 por mês por, por SDR. Bastante. Um SDR liga para quantas ligações por dia ela faz? Ela sempre pegou do número, hein? Qual é o percentual de ligação para agendamento? Hoje o percentual de ligação para agendamento chega é de 4%. 4%. 4%? Então, quer dizer, no mês, São... ela faz 50 dividido por 4%, dá 1.250 ligações. É isso aí. Trabalha dividido sábado ou só? Não, só de segunda a sexta. É, Divide por 22. 25. 57 ligações por dia. Ela trabalha o quê? 6 horas? 8 horas. 8 horas? Tá. Ela tem aí umas sete ligações por hora, ela tem que fazer uma ligação a cada 11 minutos. Na média, tem ligação que vai durar um, porque o cara não vai atender, tem né? ligação que vai durar 20. Sim. Uma é ligação durar 20, a cada tá? 11 porque, minutos. Assim, uma das coisas que eu acho até que eu preciso melhorar nesse processo é que é, eu não treino as SDRs para conhecer o produto porque eu não quero que o cliente tire alguma coisa dela e depois não vá para o consultor. Faz muito sentido, é isso daí. Quando o cliente pergunta, ela tem que falar, olha, isso aqui não é minha área, mas o nosso consultor vai te explicar isso, ela nem consegue, porque ela não sabe. É isso aí. Tá. Entendeu? Então, se o cliente não fazer muita pergunta, ela vai falar... É, oh. e tem uma outra coisa também. Você, com isso, você impede que a SDR queira fechar uma venda e não consiga, porque não perfeito, tem nenhuma capacidade. Perfeito. Tá. Nem o material que ela usa é o mesmo do consultor, Entendeu? Tá. Isso é importante, porque senão os papéis começam a se confundir. Exatamente. Fica confuso. É, é isso aí. E, e elas têm boa vontade, entendeu? Porque são extremamente competentes. E aí eu sinto que elas têm a vontade de dar um passo além e não é nem para receber comissão, cara. Elas têm vontade de dar um Sim, passo além. Sim, crescer. É, é isso aí. E, e aí eu, eu fico segurando. Elas, porque aqui. a maioria é feminina é mulher? É, são três mulheres. Tá. E os vendedores? Os vendedores fazem também ligações. Mas eles são homens ou mulheres? aí tem misturado. Misturado? Claro, tem... Tá. Em... O Jaime, o Igor, a Mauri e o Rafa são os quatro homens do time, mais três um, mulheres. Um pouco mais da metade já, tá? Porque eu tenho percebido muito esse padrão. SDR são mulheres e vendedores, aí pode misturar. Porque a mulher, ela. Primeiro, ela é mais resiliente do que o homem. Uhum. O homem é muito hunter. O homem vai, vai, vai, vai, vai, cara, vou tentar outra coisa que isso aqui não tá funcionando. Meu, ele larga e vai, pro... principalmente nessa profissão de SDR, que é muito não na cara e tem que ter muita resiliência, paciência, visão de longo prazo, putz, eu vou melhorar, mas vai ser lá na frente, a mulher ela agarra mais, porque ela tem a família, ela tem a prole, ela tem que agarrar e ficar, vou ficar aqui, eu vou ficar fazendo exatamente isso, mas é processual ao longo das próximas décadas, ela agarra mais o negócio, o homem desiste mais rápido, né? se não tá vendo resultado rápido também. E aí é o vendedor, ok, geralmente é misturado mesmo. É, isso. E... e deixa eu perguntar uma outra coisa. Quando elas começam a fazer a ligação, quantos follows você acha que tem que ser feito para poder conseguir agendar uma reunião? Como, como que funciona esse processo de eu, contato eu, eu, eu com confesso para você que eu não gerencio isso. Não gerencia não. isso? Eu sou um, um gestor mesmo que, assim, é isso aqui que precisa executar no mês, é isso aqui, as meninas online faz fazem. O que tem é que, assim, a minha porta está sempre aberta, entendeu? E aí eu tenho... Às vezes, faço pelo menos um processo de coaching com dois durante a semana. Mas é um processo de coaching pedido. Sabe? Você não pode falar comigo um pouquinho no final do dia e tal? E aí, assim, a gente sempre conversa sem crachá. É um combinado. E aquilo que foi dito na reunião sem crachá, a gente não usa para nenhuma reunião em nenhum momento com crachá, entendeu? Uhum. Então, é, eu sou muito próximo dessas pessoas como pessoas de intimidade, de relacionamento, até porque eu sou coach, né? Eu atendo lá de sábado, faço atendo terapia, atendo mentoria e tenho essa, essa habilidade que eu acho que eu preciso retribuir, né? Esse o que Deus me deu, eu acho que eu preciso retribuir e eu faço isso com as pessoas lá, não só da área comercial, tá? As pessoas quando entram às vezes estranham. porque entendi. Elas... Agora que eu entendi, o que é o com crachá ou sem crachá? O com crachá é o coach de vendas, falou, ó, melhora nesse isso. aspecto. O sem crachá é, cara, eu tô me separando da minha mulher. É isso aí. E aí, bicho, isso está impactando a minha venda, mas eu quero resolver isso aqui, porque senão eu não consigo vender. Beleza. Tira o crachá e vamos lá tá é isso entendi E tem muita conversa sem crachá e, e, Então quer dizer, você acaba gerenciando As pessoas para que você motive Elas para poder atingir o resultado que você quer O como, ela acaba não te importando Tanto, não. desde que ela te entregue o resultado É, porque o nível de comprometimento do time É, é muito fora da curva É muito fora da curva Cara, é um, tem um orgulho danado deles lá E as pessoas que entram, né, que nem agora que a gente fez a aquisição Das duas empresas lá em dezembro as pessoas que estão entrando agora para fazer parte, falam cara, quando você comentou isso em dezembro, eu não conseguia ter noção de como realmente isso é forte. Não é... As pessoas falam muito família, né? família eu não sei se é como família, é, um... é diferente, é uma vontade efetiva de que você dê certo. Você está chegando aqui, eu reconheço quando eu entrei aqui que alguém me ajudou e eu quero fazer isso por você. Sabe? Eles são unidos. Mas você tem um processo formal de sombra ou de mentoria do mais antigo para o mais novo? Ou isso acontece de maneira tácita? As pessoas já fazem isso. É mais tácito. Tá. tá? É porque mais tácito. é bem interessante ter o anjo, né? O cara entra, ó, falando, então tá vai ser o teu anjo. Ele vai cuidar de você. Não, não tem isso. Tá, tá não bom. Não tem isso. É, é, e é interessante porque, assim, eu gosto do formato de gestão, Conrado. Não sei se você já ouviu o exemplo do formato aranha e do formato estrela do mar. Conhece essa, não. essa analogia? É assim: quando você pega uma aranha, se você arrancar uma perna dela, ela anda. Sim. Duas, três, quatro, cinco, Sim. até que um ponto que ela não anda mais, certo? E pior, se ela tiver ainda todas as pernas e você cortar a cabeça dela, ela morre. Tá. Né? E a estrela do mar? O que acontece se você corta uma perna dela? Ela é, um, é um sistema nervoso descentralizado, né? Então o time não precisa de mim. Tá. Entendeu? Eu não sou inútil. Mas eu sou desnecessário. Então, se eu saio de férias. Essa frase é importante. Eu não sou inútil, mas eu sou desnecessário. Sim, eu sou isso desnecessário. É o time se ajusta. Então, quando um precisa, de repente, de um projeto especial, alguma coisa, não necessariamente vem buscar comigo. Bom, eu ouvi naquela reunião que o fulano fez um projeto Eles vão lá, se falam, constroem a proposta e só validam comigo no final. Oh, eu falei com o fulano e então, tal, pô, isso aqui, pô, o que, que você acha? Vamos nessa linha, não vamos? Então, eles já me trazem uma solução pré-construída. Porque o time se autorregula, entendeu? É, porque você tem um time maduro. Sim. É, sem porque dúvida. tem um time maduro e essa equipe que tá lá com eles, está lá com eles há 15, tem Eu tenho gente que tem 20 gente de um anos ano e meio. Mas já entra dentro do, de um ecossistema que funciona. Sim, sim, é, sim. O cara ganha maturidade rápido porque ele observa os outros, observa o comportamento, aprende e já modela. Na, é, e num modelo desse, se você entra muito desconectado com o restante das pessoas que estão ali, você, você sai não fica. Rápido. Você não fica. Então, como já existe um modelo onde as pessoas já se ajudam, as pessoas já colaboram entre si, já funciona, é fácil isso acontecer. Você vai ter um desafio que vai ser crescer rápido demais. Se você tem lá sete pessoas e de um ano para o outro você tem que colocar doze, isso começa a arriscar essa cultura, porque isso é uma cultura. Sim, é uma cultura. Isso é cultura, é cultura forte. É. Mas já aconteceu isso numa época, não foi de doze, mas de dobrar o tamanho da equipe, foi em 2014, 2014 um pouco antes daquela história de é, pátria educadora, a gente fez uma aposta gigantesca na área acadêmica e nós dobramos o tamanho da equipe. Cara, e veio gente agressiva de venda, agressiva de, de, de realmente... Ah, esse cliente é meu, eu lá e tal, foi Gente, para. Toda vez que você brigar por causa de um cliente, elas vão perder ele. Não funciona. Um mês, Conrado, foi o tempo que eu precisei para que essa equipe entendesse o funcionamento. Um mês. Tá. E era assim, eu tinha cinco, vieram mais cinco. E vieram cinco de empresas que o perfil de, de venda era difícil, sabe? De, de gente puxando o tapete um do outro. e Pô, quando vieram para lá achando que era a mesma coisa. Falei, não é. Não vai funcionar desse jeito. E a gente tem isso combinado lá de não brigar por cliente. eram um 10, só que hoje você tem 7. Hoje tem 7. De onde que saiu? Do grupo novo ou do grupo antigo? Saiu do grupo... Não, saiu, foi misto. Foi ah. um misto, tá? Mas assim, o grupo... Do grupo é, eu vi ficou... que algumas pessoas do grupo antigo saíram para montar a própria empresa. né? É, então, mas tornaram comercial, empreendedores. No comercial, não. Né? O comercial, a gente teve alguns problemas que eles foram além do, do tradicional, vamos chamar assim. Por quê? É, existe um grupo que estava lá naquela área comercial que era amigo do antigo diretor. Antigo quer dizer que saiu. Que saiu. Tá. Então, as pessoas que acabaram se, foram sendo desligadas, elas não eram amigo do diretor naquela época, entendeu? Então, esse desligamento, ele, tudo bem, foi um, houve um critério para ser feito naquela época, porque realmente foi uma época muito difícil para a gente em 2015, cara, a empresa quase, quase quebrou mesmo em 2015. Ela re acompanhou com a gente e foi por questão de dias de não ter quebrado. Por quê? A gente fez uma, uma aposta gigantesca de investimento, para desenvolver uma plataforma para o acadêmico, porque as universidades estavam bombando. Consumiu um baita de um recurso. Nós fizemos uma estratégia de venda gigantesca 2014, o que era? Lula? Era a Dilma. Dilma, era Dilma. Era a Dilma. 2014 foi ali, na né, época da Copa, né? Então, existia no mercado uma questão que em 2015 ia virar conta, né? Mas a gente não acreditava que 2015 ia virar conta. Porque nos anos até 2000, 2014, que foi a Copa do Brasil, a Copa que aconteceu no Brasil, Sim. se houve muito investimento, a gente sabe que não teve retorno. Investimento em infraestrutura, investimento... Nosso país, na, nas cidades, e a gente sabia que isso não tinha retorno. Então, existia um burburinho no mercado dizendo que a partir de 2015 viria a conta, mas estava todo mundo muito acreditando muito que ia dar certo, que essa conta não ia chegar e, e teve muita empresa investindo. Sim. Muita empresa quebrou em 2015. Foi um ano complicadíssimo, cara, porque assim, a gente acreditava que estava no caminho certo, porque tudo era focado nas universidades. Aquilo começou a crescer pra caramba, o número de universidades, vindo dinheiro de fora e tal, comprando aqui... E aí, a gente fez uma plataforma nova e acreditou que assim, precisávamos vender oito plataformas entre agosto e dezembro. Essa era a meta. Nós vendemos 19. Era oito, vendemos 19. Cara, foi um ou trabalho. Ou seja, põe mais gente, aumenta o preço. Meu, trabalho gigantesco, muito bem feito. Só que o que aconteceu? Chegou janeiro, começou faculdade por faculdade cancelar o contrato porque não estava mais recebendo dinheiro do governo, do FIES, ou sei lá qual era o fundo que o governo é. dava. E aí, cara... Eu tive problema nessa época também, com corte de recurso do governo e acabou um monte de projeto. É, ó, arrebentou com a gente. Essa época arrebentou com a gente. E aí precisamos e demitir foi, um e baita... De um e foi a época pós-copa, porque o governo colocou muito dinheiro nos recursos, no, seja estrada, seja... É, metrô. Tem metrô que até hoje não tá pronto. Sim, sim, sim. E aí se consumiu Exatamente, um monte de é. recurso, na hora que a Copa passou, que virou 2015, todo esse recurso foi retirado de uma hora para outra do mercado. E logo depois veio o impeachment da Dilma. É. Aí. é. E aí foi uma batelada atrás da outra. Cara, você não tem noção do que foi. Essa época foi quando eu entrei de sócio na empresa. Foi uma pancada pós-Copa, pancada impeachment da Dilma, PT, que bota muito dinheiro na educação, de repente o dinheiro saiu, você estava com uma plataforma lá, um baita investimento, recuperando o dinheiro ainda. Exato. Tem uma frase que eu acho que é do Key West. Eu acho que é dele. Que é, se você não pode comprar dois, você não pode comprar um. Então, se você não tem dinheiro para comp comprar dois celulares, cara, você não tem dinheiro para comprar um celular. <risos> Porque você vai acabar com o seu dinheiro, né? Então, eu, eu sempre olho essa frase para Perguntar se eu posso comprar dois ou se eu posso comprar só um. Perfeito. E essa época que doeu foi isso. Eu perdi um time, cara, que, putz, eu costumo dizer para eles, eu não sei se você conhece a definição de amor do, do filósofo Spinoza. Não. O Spinoza diz o seguinte, que o amor é a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. Ou seja, o que ele quer dizer é que tudo que te dá alegria você ama. Eu gosto da definição porque me permite falar, por exemplo, que eu amo fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Tá. Entendeu? Eu posso falar para uma pessoa que não necessariamente é minha mulher ou minha mãe, mas uma amo. causa exterior. Uma causa exterior. Mas eu posso ser alegre com algo interior, que aí não pode é o amor, também. é só a alegria. Mas ele, ele define dessa forma, né? Que qualquer coisa que te traga alegria, você ama. Pô, eu amava jogar bola, eu amo meu carro. Pô, eu, eu, são coisas que eu gosto e eu me sentia culpado por dizer isso. Por quê? Porque você não pode amar coisas. Você só pode amar pessoas. E quando eu entendi essa filosofia do Spinoza, isso me fez poder dizer eu te amo para mais pessoas. Me deu essa liberdade. E eu, eu costumo dizer isso para o meu time. Escrevo para eles, inclusive. Eu amo vocês. E amo mesmo, cara. Me traz, me dá alegria saber que eu vou me reunir com eles, que eu vou estar com eles, que a gente vai para cliente junto. Eu amo. Amo os momentos que a gente constrói das coisas, sabe? Então, é, foi libertador para mim poder falar eu te amo sem ter peso de consciência e parecer pejorativo. Né? Enfim, eu falei para essa equipe que eu perdi na época que amava eles e amo eles até hoje, porque era um time maravilhoso. E prometi para eles que assim que as coisas melhorassem, eu ia buscar um por um. Conrado, bati na porta de um por um. Todos eles muito competentes já estavam é, trabalhando em outras empresas, aí não era o momento deles de retorno. Mas eu fui atrás de um por um, conforme eu havia prometido. E tenho amizade com eles e com elas até hoje. Muito então, legal. Se vocês estão me ouvindo, eu amo vocês ainda. <risos> boa, boa, boa. Então, quer dizer, você tem um time de SDR, três que alimentam de agendamentos, sete vendedores. Isso. Legal. E vocês fazem aí, em média, 50 agendamentos, agendamentos por SDR. Por SDR, dá 150, 150 agendamentos no mês, para quantos vendedores? Sete vendedores. vendedores. 20. 150 e é, 20. dividido é por 7, tá. Chris, dá 21. Eles, dividido eles também por marcam 20. a agenda para eles. Tá. Legal, muito bacana. Mas o volume de reuniões é um volume bem... Porque a gente sabe que em vendas de alto valor, de ticket grande, Cara, são um projetos... Dia. É um é por um, dia, um, é um, né? É um por dia e normalmente você precisa de mais de uma reunião para poder fechar um projeto. Isso, não é uma única exatamente. reunião para poder fechar um projeto. É, isso, fora isso. as reuniões online, fora todas as outras coisas. Perfeito. Interessante. Deixa eu entender a, o sistema de prospecção de vocês. SDR, de onde que vem a lista? LinkedIn. Tá. E alguns, os próprios consultores, é, que fazem, de repente, um mapeamento deles e entregam para que elas façam a ligação. Esquente essa lista, né? tá bom Porque nem sempre você tem o contato. Na época de pandemia foi terrível, porque você deixou de ter PABX para ligar para as empresas. Eu tinha que ligar para a casa do cara, é. <risos> é. É. para o é. WhatsApp dele, né? E o LinkedIn tá. foi uma grande ferramenta, hoje não tão efetiva, mas ainda se faz muito uso dela. Tá bom. É. E é. onde Sim. que você busca mais listas? Porque tem um monte de gente que vende lista por aí. Então, se você é, tem uma experiência de prospecção, de onde que vem a lista? Porque a gente sabe que tem o um profissional que é o LDR, né? que é o cara que constrói as listas. Sim. Então, como que tem essa construção de lista lá? É, a gente não compra a lista, mas é o que a gente faz é eventos. Né? Então, se eu participo de um CBTD, por exemplo, como patrocinador, então você recebe uma lista e, e vem uma lista muito boa né? para o nosso segmento. Então, você tem lá... Sei lá Duas mil é, pessoas. É, porque quem já foi, já está qualificado. É, e lá é o, é o nosso público. Porque a, a, essa venda que a gente faz para a educação corporativa, quem compra é o analista de treinamento ou analista de RH. Não estão num nível de diretoria ou num nível de alta gerência, entendeu? Normalmente é o analista que decide e faz a compra. E ele, ele decide. Ele, ele decide, cara. cara, é impressionante. Ele tem uma verba e ele é o decisor daquilo. Se é. você fala é isso, com o um diretor, por exemplo, com o um C-Level. Primeira coisa que ele fala, fala com a minha analista. Impressionante. E muita empresa acha que fala com a minha analista é falha com a parede, que não vai decidir nada, porque ela vai trazer para mim depois uma maneira completamente enxugada, torta. Não, ele vai decidir, o analista decide. Sim. né? Nossa. É a empresa que fatura um pouquinho mais, Conrado. É, normalmente, quem, quem decide as coisas já não é mais o CEO, o não dono é da mais, empresa, né? não é mais essa pessoa. É claro que, que você. CEO e dono, é. É, tem muita diferença entre CEO e dono. E eu acho muito importante, né? É, eu sei que o Conrado, se deve ter sido o CEO da empresa durante um tempo Sim. e dono da empresa Sim. Né? Sim. ainda. Mas acho muito legal o fato de você ter um CEO porque o dono da empresa ele tem envolvimento emocional Sim, tem né? total e isso lógico complica muito para tomada de decisão é. a, a Renata Lembra da média móvel a é. Renata é a minha média móvel <risos> Renata eu tive uma ideia tá incrível nossa cara, isso aqui vou fazer isso antes. a Renata beleza Deixa eu entender isso aqui, aí, aí a média móvel vai subindo um pouquinho, né? Empolgação lá em cima, a média móvel vai subindo. É. Se ela passar em determinado ponto, a coisa acontece. De repente eu chego no mês seguinte e falo, pensei melhor. Eu acho que aquela ideia não é boa, não. Eu falo, que bom, porque. Eu... <risos> né? Aí a média móvel vai descendo, né? Mas é isso. Uma, uma coisa que eu, que eu vi de um amigo meu é. Você contrata um C-Level ou um CEO de mercado, ou a tua liderança, para proteger a empresa de você. Perfeito. Porque tem que vir alguém com o objetivo de proteger o negócio, porque o dono não pensa em proteger o negócio. O dono pensa em fazer o negócio crescer a qualquer custo. O cara que vem de fora pensa, não, eu tenho que proteger esse negócio. O dono está lá pirando e querendo socar ideia no negócio. Então, a gente ganhou muito mais musculatura, muito mais estabilidade, muito mais solidez quando não só veio a Renata, mas outros líderes também que também pensam em proteger o negócio. Vamos crescer, mas não a qualquer preço. Calma, vamos entender se é isso mesmo que a gente tem que fazer. Na época que eu estava tocando a operação, que eu era CEO ou dono, cara, era crescimento, ponto. E aí a gente olhou e falou, cara, mas peraí, Quando a Renata chegou, ela olhou e falou, a gente está crescendo... Mas a gente está crescendo em, em custo também. A gente está empatando. A gente faturava 10 milhões, tava, tava lucrando X. A gente está faturando 15 milhões, está lucrando X menos um tanto. A gente diminuiu o lucro e aumentou o faturamento. Daí que a gente começou a apertar parafuso. né Então, é, o, o CEO é feito para proteger a empresa, do dono. O dono é pode destruir a empresa. A gente tem recebido as pessoas novas lá. né E a gente teve um encontro semana passada aí eu não encontro a semana passada todo mundo com muita vontade de fazer um monte de coisa e tal aí eu contei para eles uma história não sei se você conhece você sabe por que que marato, maratona é uma corrida de 42 quilômetros conhece essa história né sim lá do do, do, do dos não, pode contar porque todo mundo está escutando não, não conhece né é o seguinte diz que o, o, os persas eles iam invadir Atenas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 Isso, essa história é muito boa. Aliás, o, a, a, eu gosto muito da, da mitologia grega uhum. e gosto muito das histórias da Grécia, porque é, 80% do que a gente conhece hoje veio da Grécia. Veio da Grécia. Veio de Tipo, 150, 200, 300 anos ali de Sócrates, Aristóteles, Platão olha, Sem até contar uns... que é lindo, né? E a hora que você... A história é linda, ah. a arquitetura é linda. Falo, Gente, como é que conseguia fazer essas coisas há 400 anos antes de Cristo? Quando eu tenho que trabalhar com a equipe, por exemplo, e sei que existem crenças diferentes, como, por exemplo, opiniões de partidárias diferentes, que é complexo de lidar. Hoje é, Hoje. impressionantemente Eu complexos. uso a história de Aristófanes, não Aristóteles, Aristófanes, que era um dramaturgo, e Sócrates, né? porque eles, eles eram, de alguma forma, amigos, e Sócrates tinha muita inveja de Aristófanes, porque ele era muito querido, ele era um cara divertido, né? um cara que as mulheres gostavam muito dele. E Sócrates, ao contrário, era um cara meio feio, meio se vestia mal, né? não tinha boa aparência, diz que ele não tinha nem um bom cheiro. É. E aí, ele era mala, né? É, ele era chatão. <risos> ele estava perguntando as coisas, as pessoas respondiam, ele perguntava por quê de novo, né? fazia Exato. hemenêutica, é isso, né? Não, não é não É, é eu, vou, eu vou achar aqui. As Pode pessoas, falar. então, de alguma forma, não gostavam muito do Sócrates. Então, o que, que o Sócrates fez? Ele criou o mundo das ideias, que é onde ele era respeitado. E no mundo das ideias, é como se você tivesse, por exemplo, dois ciclos, que né, um está... Sobre o outro ali, você tem um ponto de intersecção. E toda vez que você tiver que negociar algo que é difícil, que você comece pelo ponto em comum e não pelas extremidades. Então, quando você tem crenças diferentes, o que, que nós temos em comum? Começa com que te une. Maiêutica. Maiêutica. Que o que é, que é uma maêutica? Maêutica, segundo o Google, é consiste numa prática filosófica desenvolvida por Sócrates, onde vírgula, através de perguntas sobre determinado assunto, vírgula, o interlocutor é levado a descobrir a verdade sobre algo. O, o Sócrates, ele fazia perguntas o Sócrates sabia que a pessoa estava errada. Que era uma idiotice que a pessoa estava falando. Que era uma coisa sem sentido. E ele ficava perguntando até que a pessoa se contradizia. Uhum. E aí ela falava, putz... Ela chegava na conclusão sozinha. Exatamente. É a base do coaching. É, é por isso que eu do... falo que... 80% das coisas que a gente conhece hoje... Dos conceitos que a gente tem hoje... Vieram de 300 anos ali da história da Grécia. ponto. É, a história do não importa a resposta. Porque o mais importante é a pergunta. E o processo para você chegar na resposta... Coach, isso aqui é coaching. Maítica é coaching. Ele, ele gostava de ficar por último para falar também, né? E aí ele mata todo mundo. Por que assim, ele foi considerado o mais inteligente de todos? Porque depois que todo mundo deu a sua opinião, o que, que ele falou no final? Só sei que nada sei. Aí ele ficou sendo o mais, né, o mais inteligente, né? Considerado o mais inteligente de todos, porque os outros todos, cada um dando a sua opinião. Então ele falou, eu só sei que nada sei. Legal. E é, isso daí, o, o, a liderança tem muito a ver, muito mais a ver com perguntas, e hoje eu sei disso, do que com respostas. Perfeito. Do que com, faça isso, ao invés de como que você poderia fazer isso de um jeito melhor. Então, quando, quando e, e, e é muito difícil, porque quando você constrói uma empresa, cara, na unha, você fica num modus operandi de ordens. Uhum ser modus operandi, porque você vê um monte de meninos júnior, um monte de assistentes, um monte de apoiadores, não, de líderes, e isso você não, não falar o que eles têm que fazer, eles não vão fazer nada, vão ficar esperando você falar alguma coisa, faz isso, você, vem para cá, ó, você deixa eu ver, não, não, não, faz de novo e tal, quando você fica anos e anos nisso, você vira um modus operandi, e eu tô conseguindo sair desse modus operandi... Porque tem a Renata, senão eu não, não teria saído, eu estou começando a fazer mais perguntas e é, é, um, é, um, é um desafio, para quem é alfa, para quem é drivado, é um baita desafio, Sim. mas é assim que você consegue fazer com que o time faça, né? aquilo que tem que ser feito, sendo que o time sente que ele está participando daquela decisão. E não simplesmente veio o top-down. É. E entender as diferenças, né? Você sabe que essa semana eu tive uma, uma experiência muito positiva nesse aspecto com o time, né? Existia um projeto lá que a gente tinha um prazo curto de, de entrega uhum. e o objetivo foi justamente isso. Eu falei para a liderança justamente isso. Olha, se você não colocar todo o seu time dentro do mesmo barco, a hora que você for implantar esse projeto, vai ter objeção de tudo quanto é lado. Então, apresente o projeto e pergunta quem quer participar. E aí, dito e feito, né? 100% do time quis participar para poder chegar no resultado. E aí, com isso, você chega no resultado mais rápido, com mais qualidade, a equipe não tem obje objeção sobre o projeto. Então, esse tipo de, que de questão onde você pergunta, onde você envolve a pessoa no, no, no propósito, faz com que você atinja resultados muito mais é rápido. Aí. É modelo de liderança é isso. O time se sente participando da ação e não simplesmente sendo um objeto da ação, né? Do tipo, cara, vai lá e faz. Não, ele sente sujeito da ação. Ele está At fazendo. Até porque quem está na operação conhece muito melhor a operação do que a gente que está longe. É isso Só aí. Sem dúvida. É, é isso certo. aí. A qualidade... Uma coisa que... Estava lendo hoje num livro de gestão. Que a qualidade das perguntas e... A percepção do cenário é a qualidade das perguntas. Quer dizer... Você tem que olhar para uma situação, você tem que entender a situação. Se você não entende, você não tem as perguntas certas e depois você faz as perguntas certas de acordo com aquele cenário. Isso. Tem uma frase lá no Scaling Up que ele fala nós sabemos todas as respostas, todas. O problema é que a gente não sabe quais são as perguntas. Uhum. Porque a resposta a gente tem. Mas qual é a pergunta que vai ativar uma das respostas que a gente tem? A gente não sabe. Então, é, é o, o líder ele tem que... Descobrir qual é a pergunta certa Porque a resposta a gente tem já A gente tem o Google para <risos> procurar a resposta Mas qual é a pergunta certa? Perfeito. Quem que a gente vai contratar para dar essa resposta? Porque tem gente no mercado para contratar A questão é, eu não sei quem eu contrato Será que o problema é financeiro ou o problema é logístico? Ou o problema é vendas? Ou o problema é posicionamento de mercado? ou o problema Quando a gente encontrar qual é a pergunta certa A gente vai lá e contrata um cara que resolve Então, achar a pergunta certa É o desafio né? Perfeito a gente começou falando sobre comercial, mas eu tô com outras dúvidas. Para chegar numa empresa com esse modelo de maturidade, qual você acha que é o caminho? Porque hoje em dia a gente está ali todo dia batalhando, né? Suando. E além de você ter que suar e batalhar com o mercado, muitas vezes você tem que gerir o próprio time que não tem esse nível de maturidade, de engajamento, de conexão com, do, com o propósito da empresa. Como que você. Qual seria a dica que você daria para poder trazer o time para um, evoluir o time na maturidade dele?